Hoje conhecemos um clássico ilustrador realista. Olá Tolkien Talkers, sejam muito bem-vindos a este vídeo sobre o grande artista Donato Giancola Seguindo então a nossa série falando sobre os grandes artistas e ilustradores da obra Tolkieniana Então lembre-se, o comentário de hoje é a letra D ou G Aproveite e já deixe seu like, se inscreva, ative notificações, se torne um membro hoje mesmo aqui do Tolkien Talk E compartilhe com os amigos para não perderem nenhum novo vídeo Vamos lá então, bem, comigo Donato Giancola é um ilustrador americano nascido em Colchester, Vermont e desde pequeno foi apaixonado por arte. Toda a sua infância gostou de brincar com a imaginação tanto em casa quanto fora. Seu envolvimento mais sério com a arte veio aos 20 anos, quando ele ingressou em classes formais. E em 1989 ele ingressou na Universidade de Syracuse no curso de pintura. Detalhe que essa é Syracuse em Nova York mesmo, bem distante da Siracusa do mundo antigo. E para Nova York, ele se mudou, buscando se envolver com o ambiente artístico da região. Por volta dessa idade, foi quando ele teve de enfrentar o câncer, processo que ele mesmo define como ter nascido de novo após a cirurgia, tendo recebido uma segunda chance para deixar algo de valor em seu legado de vida. Ele mesmo diz em entrevista, Sempre sou fascinado por objetos físicos e artefatos. Eles são uma memória presente de outra era, e elas representam vida da Terra. Para a maioria das pessoas, uma lápide é o único artefato que elas vão deixar para trás. Mas a minha lápide, eu espero, será minha arte. É um compromisso impressionante com a sua paixão. Em Nova York, ele trabalhou como assistente em um estúdio, enquanto manteve constante estudo e, até hoje, frequenta museus e exibições de arte. Durante os anos 90, isso foi uma grande inspiração e desenvolveu o seu amor e apreço pela arte clássica. Inclusive, um de seus hobbies é fazer essas peregrinações, por assim dizer, a outros museus e exibições pelo mundo todo, analisando trabalhos originais em primeira mão, pessoalmente. O contato físico com outras artes é de grande importância para seu trabalho, e é algo que ele faz questão de continuar fazendo. Notavelmente, ele iniciou sua carreira profissional com uma arte especificamente sobre O Senhor dos Anéis, uma arte sobre o Nazgûl que foi comprada por 5 dólares pelo pai de um amigo, quando ele tinha 15 anos de idade. Em 2010, ele publicou Middle-Earth Visions of a Modern Myth, compilando ilustrações e rascunhos da Terra-média, sendo uma excelente introdução à sua arte tolkieniana. Em 2019, finalmente foi publicado um dos mais belos livros de ilustrações da obra. Middle-Earth Journeys in Myth and Legend compila cerca de 200 ilustrações e rascunhos e traz o seu realismo clássico para o panteão dos grandes ilustradores de Tolkien. Mas Tolkien é apenas a ponta do seu iceberg. Seu traço é muito conhecido entre amantes de ficção científica, pelo seu estilo clássico em artes do espaço ou outros contos, como Estranho em Uma Terra Estranha, exclusivo da Folha Society e até mesmo em Star Wars. Sua arte da senadora Leia Organa e Obi-Wan, por exemplo, Fazem parte da coleção pessoal de George Lucas. Seu traço consegue mesclar a modernidade dos contos com a fantasia que as histórias em si carregam. É instantaneamente reconhecível. Donato mantém relação com diversos estúdios, como Wizards of the Coast de Dungeons and Dragons, Magic the Gathering com a National Geographic, CNN, LucasArts e muitos outros. Ele fez ilustrações até da obra de George Martin, para se ter uma ideia. E não é algo difícil de se encontrar. Seu site é uma grande galeria onde você pode conferir todas as temáticas do seu trabalho, incluindo sua lista de premiações, que é gigante. Eu não estou brincando. Hugo Award, Chelsea, Grandmaster e por aí vai. A lista é enorme. Sua influência no cenário de ilustrações de ficção é notável e seu alcance vai muito além de ilustrar apenas a obra Tolkieniana. E, neste ano, sua presença foi firmada no Panteão da Terra-média ao ser confirmado como um dos ilustradores do Calendário Tolkien de 2023. Como dito em outros vídeos dessa série, o calendário é a grande galeria para a exibição dos mais influentes artistas da obra de Tolkien. E, dentre outros, o Donato está lá, presente. Atualmente, ele pode ser encontrado em suas redes sociais, em seu site, claro, e em várias entrevistas que ele claramente tem prazer em conceder. Como todos os outros que já vimos por aqui, Donato Giancola excede e muito qualquer expectativa, sendo um dos grandes ilustradores da atualidade. Então, pessoal, por hoje é isso. eu Espero que tenham gostado de conhecer mais sobre Donato Giancola, esse grande artista, hoje presente no grande panteão de ilustradores da obra de Tolkien. Se ainda não fez... Deixe seu comentário, seu like, se inscreva, torne-se um membro hoje mesmo e lembre-se de que você pode nos ajudar de diversas formas. Seja comprando os livros pelos nossos links de compra Amazon Submarino aqui embaixo na descrição do vídeo. Além de poder deixar um grande valeu aqui também, logo abaixo do lado do botão do like. Não deixe de experimentar essa função do YouTube. E siga-nos em nossas redes sociais. Qual outro artista você quer ver aqui no canal? Deixe aqui embaixo seu comentário. Fico no aguardo. Um grande abraço e até o próximo prossimo video